A Barreto, empresa com mais de 40 anos de mercado, inova mais uma vez. E para tanto lançamos painel ripado, forro ripado, revestimento em madeira para paredes e rodapés. Para instalação do painel primeiro recomendamos ter todos os equipamentos necessários como fita dupla face, cola PU40, martelo de borracha, Estilete, trena, serra-meia esquadria, um pano para limpeza e equipamento de proteção individual. Primeira etapa: preparando a superfície. Coloque a fita dupla face a cada 40 cm no sentido horizontal e intercala entre as fitas dupla face a cola PU40 ou qualquer prego líquido. Segunda etapa, preparando o painel. Abra a caixa do painel ripado. Separe o manual de instalação e de garantia. Separe as ripas e os espaçadores. Ajuste no tamanho desejado para a instalação com uma serra. E una entre 4 a 5 ripas e espaçadores antes de aplicá-la na parede ou numa capa de MDF. Terceira etapa, instalando o painel ripado. Ajuste o nível e coloque as primeiras ripas na parede ou capa de MDF e vá encaixando sucessivamente até finalizar a instalação utilizando sempre um martelo de borracha para melhor fixação. Quarta etapa, limpeza. Retire o excesso de cola e sujeira que porventura ficaram no painel com um pano úmido. Detalhe, deixe sempre um espaço entre o chão e o painel de pelo menos 7 a 10 milímetros e rejunte abaixo com silicone transparente para melhor proteção. Painel Ripado Barreto, estilo e bom gosto ao seu alcance.